Bem, eu acho que todo mundo já sabe, porém, pra quem estava fora da terra ontem, Counter Strike 2 foi lançado, o beta do jogo inclusive já está disponível para alguns jogadores, a Valve já lançou três trailers oficiais, e o mais importante, as skins do CSGO foram portadas para o Counter Strike 2, pra quem esperava que o jogo ia mudar pouquinho, ele mudou muito, e as skins também. Nesse vídeo aqui vocês irão saber tudo sobre as skins do antigo CSGO Que agora fazem parte do Counter-Strike 2 Como eram, como estão, quais ficaram mais bonitas, quais não estão mais tão bonitas assim Como o mercado reagiu com essa atualização e o que será daqui pra frente Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 337 e vamos lá Agora vocês irão assistir simplesmente o melhor vídeo do YouTube Sobre as skins do antigo CSGO, agora no Source 2 <susurra> I've been down in, I've been down in Ontem, por volta das 14 horas, horário de Brasília, a Valve, além de três trailers falando do CS no Source 2, divulgou também uma página onde em um pedacinho ali, ela deixou bem claro para todos nós, que todos as nossas skins e itens do CSGO foram portados automaticamente para o Counter-Strike 2. Logo após, algumas contas no mundo foram sorteadas para testar o novo CS e muitas dessas contas tinham skins. E não demorou muito para imagens e vídeos desses clipes começarem a viralizar na internet e, mano, a evolução foi muito maior do que qualquer eu imaginava, dê um ligue rapaziada de como ficou a baioneta safira junto de uma luva pandora mano, eu acho que eu já consegui mostrar para vocês o que aconteceu com o CS, o que aconteceu com as skins mas antes, vamos falar das skins no menu do jogo, bem, para começar já deixo bem claro que essa conta não é minha infelizmente a minha conta não foi sorteada porém, meu amigo Barrack me apresentou o Kavanak, que para quem não sabe, é um famoso colecionador brasileiro que teve a conta sorteada e ele me emprestou aqui a conta dele e dê um ligue nisso, o inventário dele ele é bem recheado. A tela de novo item não mudou muito, porém, eu acho que ainda será aprimorada. Ponte muito grossa, efeito atrás não tão atualizado. Enfim, eu arrisco dizer que ainda irá mudar. E eu estou no inventário dele para mostrar para vocês como que inspecionamos agora uma skin no menu do jogo. Cara, isso tá muito legal. Dá para mexer também, dá para controlar. Dá para ver a parte de baixo da skin, por exemplo, a parte de trás, o outro lado, a frente. Mas óbvio, nem se compara de como é inspecionar uma skin dentro do servidor. Inacreditável, cara. Inacreditável. E isso daqui é só um pequeno pedacinho do que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Inclusive, rapaziada, eu mandei pra conta dele a AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen que eu tô sorteando pra quem utilizar o Dog lá no do Drop. Enfim, e dei um ligue nessa Medusinha, mano. Deem um ligue no adesivo dourado. O adesivo dourado tá completamente diferente. Eu vou tentar recarregar aqui pra vocês... Mano, eu tenho uma noção do que eu tô falando, tá ligado? Cara, mano, isso daqui tá sensacional Isso daqui tá sensacional Lembrando que essa medusa vai pra onde vocês que utilizaram o Pondock Drop E preencheram o formulário, então não deixem de fazer isso Porque provavelmente, quando eu fizer o sorteio O vencedor já estará, né, com o beta da Source 2 Ele poderá desfrutar dessa skin no novo motor grafo, cara Nossa, tá demais Olha isso Gente, é inacreditável, mano Cara, será que a medusa valorizou também? Nossa Valoriza pra caramba, Olha o gráfico É a hora de vocês usarem o cupom, mano Bem, pra começar, que agora o jogo valoriza muito mais as suas skins Não só na questão da iluminação Como também quando agora você está em uma lobby Junto dos seus amigos Todos os agentes estarão lado a lado Cada um com a sua respectiva vestimenta, as suas respectivas skins E o mesmo acontece nas cinemáticas de primeiro tempo e segundo tempo Isso traz mais visibilidade às skins E faz com que as pessoas queiram mais skins do Counter Strike Só isso gera o suficiente para aumentar a demanda das skins E valorizar o preço de todas elas Mas, rapaziada, é um novo Counter Strike é um novo jogo O hype que foi criado em cima disso Nunca aconteceu antes na história dos jogos Muitas pessoas que não jogavam mais CSGO Estão retornando ao jogo Mais pessoas jogando Mais pessoas querendo skins E aí, meu amigo, a lei da oferta e demanda Nas últimas 24 horas as skins valorizaram muito Muito, muito mesmo E a Butterfly Safira, por exemplo Que até ontem estava sendo negociada De 13.500 a 14.000 dólares Agora já ultrapassa 16.090 dólares E essa valorização está acontecendo com todas Literalmente todas as skins Porém, com as facas Doppler, essa valorização está um pouco mais acentuada Porque ninguém imaginava que as facas Doppler, principalmente Rubi e Safira E também Gama Doppler, Emerald Ninguém imaginava que elas ficariam tão legais Elas agora brilham como nunca Refletem a luz como um diamante Já eram bonitas no CSGO, mas no Counter-Strike 2, juro, parecem outra skin. O Simple, por exemplo, abriu live e juro, quando eu vi a Butterfly Emerald na mão dele, eu me arrependi muito de ter vendido a minha Butterfly Emerald em abril do ano passado. Essas facas estão sensacionais e estamos vendo apenas como elas reagem na Dust 2, que é o único mapa que tá disponível ainda no Counter-Strike 2. Quando chegar Mirage, Overpass, Ancient, Inferno, o hype será maior ainda, mais pessoas irão querer skins e elas tendem a valorizar. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, é apenas a minha opinião, com base na experiência que eu tenho no assunto. Mas, dog! E as outras facas? E as outras skins? Bem, dentro do jogo, até o momento, nem todas as skins reagem tão bem com a luz Como essa Sabereta Safira, por exemplo A HAL é uma skin que até o momento me decepcionou Por ser uma skin um pouco mais escura Com um tipo de ilustração que não reflete tão bem a luz Ela acabou parecendo até um pouco opaca, na minha opinião Porém, é muito provável que isso seja apenas um bug E que essas skins sejam aprimoradas em futuras atualizações Eu não senti isso apenas na HAL Senti também em skins conhecidas como a Desert Eagle Blaze A própria USP, Print Stream, não só a USP como também a Desert Eagle e a M4S Eu esperava um pouco mais Até agora o efeito holográfico dessa skin Não está tão explícito assim Não está tão chamativo Como era no CSGO Mas se tem um detalhe Que definitivamente evoluiu em todas as skins É o acabamento da ilustração Todas Literalmente todas estão mais realistas Mais bem acabadas Com mais detalhes Algumas luvas Como a Overprint e a Fade Gente, estão completamente diferentes O acabamento de cada skin Está nitidamente melhorado Está tudo muito mais bonito Eu sei que por vídeo Eu tive essa impressão de início E muitas pessoas comentaram nos vídeos que eu postei também Por vídeo, parece que o jogo está um pouco cartoonizado demais, mas não Jogando, você percebe que é o CSGO Porém, evoluído, sem nenhum atraso Graficamente falando, o jogo está sensacional A iluminação melhorou mil por cento Porém, como toda boa versão beta de um jogo A bugs e eu já encontrei alguns bugs em skins. Bem, pra começar, que as Blue Jains estão sensacionais. O azul, de todo aquecimento de aço, por conta da nova iluminação do jogo, está muito mais legal. Porém, vendo a live do Gal, em certo momento, quando ele decidiu ali puxar uma KK-47 Gold Jain, eu senti que essa skin perdeu com a Sorte 2. É, não tá tão Gold, mas tá bonita, né? Tá bonito, ó. Isso porque a Gold Jane nada mais é do que um aquecimento de aço Com pouco ou nenhum azul e roxo Tendo apenas a ilustração dourado e cinza No CSGO Source 1, o que acontecia? A luz do jogo batia no dourado da skin Que refletia na parte cinza, né? Da skin aquecimento de aço E ela parecia uma skin dourada por inteira Parece que esse efeito do reflexo dominando o acinzentado Não acontece, ou então não está acontecendo no Source 2 Quando eu vi as facas safiras e rubis Eu fiquei muito empolgado Pois eu pensei que a minha Marble Fate G. Se destacaria igual Afinal, ela é metade azul e metade vermelha Porém, ela tá muito mais escura E chamando muito menos atenção do que no CSGO Source 1 Outra coisa que notei Mas aqui nesse caso é nitidamente um bug Ou seja, algo que deve ser corrigido em breve É sobre um pequeno erro de desgaste em algumas skins E eu notei isso na live do Fer O Fer estava usando uma luva vice sem desgaste nenhum Porém, essa luva vice dele no CSGO É uma fio de Tested Que deveria aparentar alguns desgastes Pesquisando a fundo, eu descobri que isso não estava Acontecendo apenas com a Vice Como também nas Asimovs Uma Black Asimov, por exemplo Na Source 2 está uma Asimov normal Então esse erro com certeza será corrigido Mas por enquanto ainda é um bug As skins não estão com seus respectivos desgastes Outro possível bug Ou novo detalhe que irá sim afetar as skins É um novo pequeno espaço Que acaba ali cortando um pedaço De um adesivo que pode estar colado Na ponta de uma K47 Skins que possuem adesivos extremamente caros Nessa posição podem acabar se prejudicando e por último, precisamos falar dela Aquela que por muito tempo Foi criticada, menosprezada Inclusive por mim, não recomendada A famosa Doppler Black Pearl A Black Pearl está completamente diferente Rapaziada, agora Ela está muito mais clara, não é mais um rosto tão escuro Ao ponto de parecer uma faca preta Ela está completamente diferente, está muito mais Bonita e se me permitirem um palpite, se tornará uma skin muito mais Líquida do que era no CSGO, porque no CSGO Ela tinha esse problema, era uma skin rara Com baixa liquidez, afinal, era Cara por ser rara, mas ninguém queria Agora é rara, cara e muita gente vai querer É isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado Em breve, muito em breve Assim que a Source 2 estiver disponível na minha conta Eu irei gravar um vídeo mostrando todo o meu inventário Skin por skin Mais tarde, em algumas horas, tenho a minha primeira partida competitiva No CS2, junto de tipo colete tripeira MW Luquinhas Joguei na conta de um inscrito com uma faca lore né? Uma falca, um lore bem legal, enfim Então fiquem ligados no canal, ativem o sininho Porque ainda hoje teremos mais um, dois, três ou mais vídeos e é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Eu, rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 337. Falou!